Alô vocês que nos acompanham do no Rio Mafra Mixa, olha o nosso podcast, podcast diferente, município de Mafra, 105 anos, tivemos já o encontro da realeza, já sabemos quem é a nossa nobreza aqui no município de Mafra para comemorarmos 105 anos. E elas estão presentes conosco no nosso podcast que vai ser bem tranquilo. Vamos mostrar, portanto, a realeza do município de Mafra. Comigo, parceiro! Robson Comochena que vai conduzir esse bate-papo com a rainha, a primeira princesa, a segunda princesa. E claro, em dia 8, o encontro lá na grande festa. Já tudo, o cenário já está pronto, mas vamos falar da nossa realeza. Fala aí, parceiro. É isso aí, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham no Mafra Mix. né um perfume de mulher aqui no estúdio. Hoje a gente recebe a realeza dos 105 anos de Mafra. A gente recebe a Vivian. Tibes, de 21 anos, ela que é a rainha, a Sheila Johanna, que é a primeira princesa, e a Nicole Fernandes, que é a segunda princesa. Meninas, primeiramente, parabéns por esse reinado, pela eleição de vocês, pelo belo desfile. E a gente começa se apresentando é, na ordem que foram anunciadas né, no, no dia do concurso, pela segunda princesa. Quem é a Nicole e o que faz a Nicole? Quem é a França Nicole? Como a Nicole chegou até o concurso? Como que veio na tua cabeça, eu vou desfilar e eu vou buscar representar a minha cidade? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos aqui presentes. É, como foi dito, meu nome é Nicole Fernandes Farias, eu tenho 22 anos, eu nasci e cresci em Mafra e Mafra faz parte da minha história. Nunca pensei em participar de nenhum concurso parecido, minha vida foi sempre direcionada para outro lado. Eu estou concluindo minha faculdade, estou em um ano bem atribulado, mas mesmo assim o um incentivo da minha família me fez superar esse medo e participar. E ter ficado entre as meninas, as três escolhidas, com certeza me deu um gás a mais e foi muito satisfatório ver a minha família torcendo por mim. Que legal. A mesma pergunta para... Sheila, primeira princesa. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Bom, meu nome é Sheila, eu tenho 24 anos, eu moro no interior de arquidemata, em Bela Vista do Sul. E para participar desse concurso, assim, foi um, uma, uma grande motivação, assim, que tive da minha família, dos meus amigos. Eu não imaginava, assim, ter participado antes. Já, e eu fiquei muito feliz com o resultado e gostei muito rainha. Olá, primeiramente boa noite, meu nome é Vivian Tibes, tenho 22 anos, o é, curso atualmente é administração e fui coroada também atualmente como a rainha do município. Eu cheguei até o concurso porque eu tive o incentivo da minha família e principalmente das minhas colegas de trabalho e da minha chefe. Quando você foi chamada... Quando foi anunciado, você se emocionou antes de receber a coroa, antes de receber a faixa. Você se emocionou bastante. Isso até me chamou a atenção porque eu não me recordo de outros concursos que eu já participei, que eu já cobri, que eu já fui jurado. É, essa emoção, o que, que te passou na cabeça naquele momento que chamaram Vivian Times? Bom, na verdade, né, eu não sei se muitos sabem, mas eu fiz um propósito com Deus antes do concurso. Então, quando foi chamado o meu nome, eu não, primeiramente eu não acreditei até porque a concorrência era muito forte, então, né, eu até coloquei nas minhas redes sociais ali, que naquele momento onde eu tava ali perante as meninas e, e o pessoal tudo mais, eu falei com Deus e falei para ele que se ele achasse que eu merecesse esse título, ele poderia me colocar nesse lugar e foi aí então que eu ouvi meu nome, então eu me emocionei muito é, mais pela questão de saber Aquela conexão ali foi minha com Deus. Tá certo. E você representa a Vila das Flores. Como que foi quando você falou que seria candidata? E o que mudou depois que você foi eleita? Os teus vizinhos, os teus amigos, no teu bairro em si. Como que tá sendo essa repercussão? Bom, na verdade, para ser bem sincera, no começo ninguém acredita. Ninguém pensa, nossa, essa menina vai conseguir. Então, todo mundo desacredita de você, ah, um concurso qualquer e tudo mais. Então, depois que eu ganhei, foi uma surpresa muito grande. Eu cheguei assim, o povo me recebeu muito bem e me deu os parabéns e tudo mais. Mas, de início, ninguém acredita na gente. Eles só acreditam depois que se torna realidade. Eram 21 candidatas. Antes, claro, de sair o nome maior, a rainha, o seu nome... Como é que era o ambiente entre vocês? Todo mundo mostrava também esse vacilo, é, ou tinha candidatos ali que achavam que era um potencial? Como é que estava o ambiente? Sim, todas as meninas acreditavam que tinham o potencial para chegar nesse, em um desses três lugares, e a gente em si foi muito muito receptiva, todas ali, umas com as outras, né? É, incentivando e, e eu lembro que antes da gente entrar na passarela as meninas estavam ali nervosas né ai meu deus é, e agora será que vai dar certo e tudo mais e eu falei para elas vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês que se esse lugar for para ser de vocês vai ser vocês podem chegar na frente dos girados se ficarem paradas não falarem absolutamente nada que se for para ser de vocês vai ser então fiquem tranquilas eu lembro muito bem que eu falei essa frase e parece que Algumas ali, né, tranquilizou e ajudou, enfim. Vocês, as três aqui já no início, na apresentação, sempre deram uma referência quanto à família. É uma coisa que chama atenção, a família tem que estar presente. E dá para escrever um pouquinho mais de vocês a todo momento, com certeza. E lembrando, até tá naquela hora difícil, quando tá aquela indecisão, jurado votando, família juntas. Bom, ali na, na hora da entrada, já no desfile ali, um grande incentivo foi ver mesmo a torcida lá, ver todos os amigos ali, familiares torcendo, foi o que mais motivou para a gente entrar ali, para ter a coragem mesmo, para desfilar e fazer um discurso bonito. Definição de cada uma, por gentileza. Naquele momento, quando a gente desfilou, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, parecia que eu não enxergava mais nada, eu não ouvia nada que a Jamini a secretária, estava falando, eu só consegui olhar para minha família e pensar, nossa, que bom que eles estão aqui por mim. E aquilo com certeza foi o meu foco e que me fez chegar até lá e conseguir fazer o que eu fiz da forma que eu fiz. É, meu pai nunca, para ser bem sincera, meu pai nunca me incentivou muito a isso. Sempre me incentivou a estudar e entre aspas, ah, não vai, não vai, porque você tem que estudar e tudo mais. E quando chegou na hora, ele estava em cima da cadeira, gritando por mim, torcendo. A minha avó estava em cima da cadeira, o meu irmãozinho também é super envergonhado, estava lá torcendo por mim, a família do meu namorado. Eu fiquei bem emocionada, eu até chorei quando estava ali ao lado de todas as outras meninas, por ver essa união da minha família, da família do meu namorado. Então, a família com certeza foi o meu pilar ali. Vamos completar então o raciocínio da família para. Conhecermos a nossa realeza de 205 anos de máfia. Sim, realmente a família e os amigos fazem muita diferença. É, porque assim, você ir em algum lugar onde você pensa, nossa, eu tenho muitas candidatas né como concorrentes, então cada uma tinha a sua torcida. Então para mim foi muito importante ver ali a minha mãe, né a minha tia que hoje representa o meu pai que já é falecido, então, é, os meus amigos ali gritando por mim, para mim foi muito emocionante. Vocês são belíssimos, vocês são simpáticas, é, mas além disso é, foi avaliado a desenvoltura e a comunicação. Comunicação para muitas, né, há muito tempo quando se fala em comunicação, há candidatos que freiam, que não querem participar pelo receio de falar, pelo receio de, de travar lá na frente e dar um branco. Como que foi a, a preparação, além da desenvoltura, além da passarela, como que foi essa preparação para essa parte da oratória? Foi difícil? Foi muito difícil. É porque ali a gente tinha vários temas, né, claro que com eu, como trabalho na Secretaria de Assistência Social e Habitação, eu preferia que caísse para mim esse tema, então eu estava, né, obviamente rezando para que caísse para mim, mas caiu um tema totalmente diferente, então ali, por mais que você estude o tema, decore e tudo mais, chegando lá, na hora de falar é totalmente diferente, bate o nervosismo sempre, e é normal porque todas ficaram nervosas, todas tiveram o seu ponto de nervosismo, que é normal é, Primeira princesa Uma curiosidade, como é que se faz Desde que se inscreve, vai chegando os dias Aquele nervosismo para manter esse astral, aquele lado positivo momento, Certos momentos de balança Pô, não, acho que vou desistir não. O que, é que eu fui fazer? Existe isso? Existe sim Desde ali no começo se faz a inscrição Você tem que pensar bem Você, mesmo, você vai querer mesmo, você vai ter coragem De chegar até o final porque assim, são mesmo várias candidatas que terão e todas têm seu talento. E você tem que se dedicar, tem que realmente tipo assim, entrar lá e mostrar a sua luz. Que nem... E a torcida ajudou muito ali na hora. Realmente ter o apoio ali dos familiares, dos amigos ali que a gente vê, não esperava que eles chegassem lá. E estava ali torcendo para você ajudou muito, sabe? Toda a preparação também. Foi tudo um grande apoio que a gente teve meu caro Robson Coboschera, eu, eu acho que é, uma das coisas que talvez muda, né, olhando de fora, é, eu sei que eu estava lá no dia, estava para para fazer essa cobertura e publicar o quanto antes, né, a nossa seguindo nossa filosofia de primeira mão, do mix publicar o quanto antes o resultado. Eu tive uma dificuldade para fazer foto com as três, porque todo mundo queria fazer foto naquele momento com as três, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria parabenizar. É, se esperava, imaginava, depois de, de, de eleitas, é, receber esse carinho, receber essa, essa essa essa admiração das pessoas, começando pela Nicole? Então, até essa semana aconteceu algo com relação a isso que eu fiquei bem feliz assim e surpresa. Eu fui na farmácia e tinha uma pessoa na rua que eu não fazia ideia quem era, mas ele sabia quem eu era e me cumprimentou e falou do concurso, então a pessoa estava lá e me reconheceu, no dia foi uma sensação diferente, uma sensação ímpar, de receber o carinho das pessoas, as criancinhas ali querendo tirar foto, é, os casais, enfim, foi uma experiência muito legal e que eu não imaginava que seria assim, nunca... né A gente tem a ideia de que ah, tirar foto com uma pessoa famosa, por exemplo, e você estar ali sendo a pessoa com quem as pessoas querem tirar foto, é, ou conversar, enfim é realmente uma sensação diferente e foi foi muito legal, muito gostoso Sheila mesma então, pergunta mesma, qual foi a tua visão quando você, você foi uma das que eu tive mais dificuldade de unir porque eu eu, te... <risos> eu chamei você para foto, quando eu consegui chamar você, fui chamar a Nicole, quando eu voltei com a Nicole e com a Vivi, você já não tava mais é. já tinha <risos> puxado para tirar foto É realmente, ele foi uma correria já era o sucesso assumindo <risos> é verdade, a gente não esperava né, esse sucesso, assim e a felicidade também contagia ali na hora e tem e, os amigos, vem tudo ali para tirar foto e assim, é, é uma coisa que não esperava mesmo e daí até a, a hoje, hoje em dia assim, na rua também, a pessoa reconhece ali, ah, você estava participando do concurso, ganhou a primeira princesa, parabéns muitas pessoas parabenizam e a gente fica muito contente com o resultado, assim Valeu a pena aquela tensão, todo muito que eu perguntei, manter sempre o lado positivo, o alto astral, apesar daquela Sim. expectativa. Nesse momento, como você está colhendo esse sucesso, vale a pena? Vale muito a pena. A gente volta para ver ali todo o esforço que tivemos desde o começo lá, desde a inscrição, o vídeo para inscrição, tudo ali, preparação para o discurso, a gente vê que realmente teve um resultado, e só tem a agradecer mesmo tudo que tive. Rainha Vivian. Bom... No dia foi uma loucura, né? Eu até falei que eu não conseguia, eu via a minha mãe, assim, os meus amigos, eu não conseguia chegar até eles, porque o tempo todo eu sentia pessoas pegando no meu braço, ai, ah, vem tirar foto, vem tirar foto. E eu lembro muito bem do Robson, assim, pausa para foto, e os outros os outros fotógrafos ali junto também, não, mas eu quero tirar foto, não sei o quê. Então foi uma loucura. Tipo, a partir do momento que eu vi o meu nome, eu não vi mais nada. Eu só sentia as mãos, assim, nos meus braços, assim, e essa questão que a Nicole falou sobre reconhecer isso é muito é, gratificante para nós, né? Porque participar do concurso não é qualquer pessoa que assim, ah, eu vou lá e vou participar. Então, tipo, tem uma certa preparação e a gente tem que ter coragem, porque o medo vem. Então, assim, até na academia, né, nos lugares que eu frequento, assim, pessoas, nossa, aquela dali é rainha, ganha como rainha, daí já vem perguntar como é que foi. Então, é muito gratificante e muito bacana participar disso. Posso fazer um adendo aqui? Claro. Até, eu tenho, eu sou a prima mais velha da minha família, eu tenho bastante primas pequenas e meu namorado também tem várias primas pequenas depois do concurso, algumas delas foram e todas querem participar, elas têm, são pequenas ainda, mas já estão super animadas, falando que também querem participar, que foi muito legal e essa sensação de ver que você pode ter servido ali como uma inspiração um encorajamento para outras pessoas participarem, realmente é muito satisfatório. Sim, é como até minha mãe falou, Sim. né é, você vai ver a partir de agora ano que vem vai ter muito mais candidatas que vão querer se candidatar por ir até porque, é, ali nas próprias redes sociais, as pessoas as pessoas comentaram, né? Nossa, que bom que são pessoas conhecidas e tudo mais. E isso é um encorajamento, né? Para as pessoas próximas a se inscrever. Nicole, você citou, eu ia deixar passar. Falou do seu namorado, o meu nome é dele? Guilherme. E o filme está equilibrado agora, com esse sucesso todo? <risos> ah, dá um filminho assim, na né, hora da foto ali, mas faz parte, saudável. E vem, ô oh, Guilherme... Vem muito mais fotos pela frente, cara. Se prepara. E nas redes sociais? Muita gente mudou? Eu, é, no Instagram, eu consegui alguns seguidores também. Bastante gente me dando parabéns. Pessoas que eu não conhecia. Foi bem legal. Assim, teve uma repercussão também. Passado amanhã, que ainda é uma preparação, mas daqui praticamente algumas horas, né, vamos dizer assim, é, iniciar a agenda dos eventos. É uma agenda intensa. Né, de quatro dias de, de comemoração é, como que está agora uma outra preparação para essa agenda para essa maratona que começa no dia 8 vai até no dia 11 é, como que está a preparação de vocês para para para toda pra cumprir essa agenda vocês vão, vão ter quatro dias intensos pela frente Nicole então, a gente está bem ansiosa com relação aos shows é, até aproveito para deixar um convite aqui inicia no dia 8 e vai até o dia 11, lá na Praça Bielek, né, Miguel Bielec. E a gente vai ter shows com atrações locais e também nacionais. A gente tá bem ansiosa para usar o nosso vestido, Mas que até agora a gente não usou. E também tem aquela sensação de estar ali arrumada com a coroa, com a faixa, representando o município, marcando maquiagem. É, estudando também sobre o município, porque as pessoas perguntam também, então toda essa preparação tem sido, eu acho que muito enriquecedora pra gente em várias áreas da nossa vida, não não só para isso, mas é, perder a vergonha de falar, conhecer pessoas diferentes, estar tá em contato ali também na questão cultural, tem atrações que muitas vezes a gente não conhece e acaba conhecendo a partir dessa oportunidade. Sheila, como primeira princesa, dentro desse raciocínio da segunda princesa, oportunidade de aprender, responsabilidade, além de tudo. Sim, principalmente responsabilidade ali, porque a gente foi considerar, então, as realezas do município. Então, ali, tem muita gente que olha para nós ali como referência, então a gente tem, sempre tem que ser responsável, a gente tá fazendo, sempre manter a postura, que realmente, para não ser decepcionar também as candidatas ali que foram, que estavam ali concorrendo... E tudo isso a gente virou ali como exemplo, então vamos mostrar isso para o município. Rainha, não pode descer do salto. Não, jamais. Bom, em relação ao evento, eu estou extremamente ansiosa também, assim como as princesas. E é, eu como uma pessoa que, que adora crianças, né, eu já ouvi muito falar, é, as rainhas antigas, enfim, que as crianças elas ficam doidas assim, quando elas verem, né, as realezas elas vêm tirar foto e tudo mais, então eu tô muito ansiosa por conta disso também. E para receber muito bem, né, a população na frente na nossa festa que promete ser histórica. Já algum contato com outras rainhas anteriores? Sim, é, eu achei muito bacana também que rainhas anteriores vieram, né, me seguir ali, conversar comigo, me parabenizar. É, e também até as minhas, né, entre aspas, concorrentes do concurso, né? Eu achei muito bacana isso. Vocês falaram do vestido que não foi estreado ainda. Esse vestido ainda é segredo ou já dá para contar como é esse vestido, a cor desses vestidos? Ainda não podemos divulgar, né? É, até porque a gente quer fazer surpresa, né? E também para estrear os vestidos. Eu já sei eles da cor. novos. Eu vou contar. Eles são novos, olha né? Que, olha que o Mafra uhum. amigos, tem tradição de, de, de quebrar esses paradigmas. Eu, eu, eu vou contar. Se vocês não contarem, eu vou contar. Mas a gente pede encarecidamente até, por conta da população na frente, né? É, e respeito à Prefeitura de Mafra, né? Manter sigilo, porque... É um negócio muito especial para nós e, e tem as cores de Mafra? Bom, é melhor Tá não? Exatamente. É melhor esperar não. até o dia. Aguarde. Para nos ver. Mas vocês, vão eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês já olharam a programação? Vocês estão divulgando, né? Ajudando a divulgar a programação, ajudando a divulgar esses quatro dias é, de festas. Teremos vários shows nacionais, teremos é, atrações sertanejas, teremos bandas, teremos bandas locais. É... Na opinião de cada uma de vocês, no gosto particular de cada uma de vocês, é, o que, que vocês mais gostaram dessa programação? Começando, vamos inverter, vamos começar pela Sheila. O que, que você mais gostou dessa programação? É, qual show você está mais ansiosa para assistir? Bom, um dos shows ali seria o Marcos e Belutti mesmo, que hum. é da sexta-feira ali. Que são os grandes cantores nacionais ali. Mas aí também tem vários outros shows ali que tem o... De do dia 8 ali, que tem uh... aquele do oito a mulher chorona, como é o nome deles? não, não é esse? É, não ele tá, mas como é, é, ele vai tocar mas é o mais que o ah, tá viu? devagarinho nós vamos conhecendo a não, nossa eu realeza não, tá, tá, viu? Vivian, teu show favorito teu, teus shows favoritos bom, né? eu estou ansiosíssima pelo Marcos Ibelucci mas também pelo Hugo Henrique que eu acho ele sensacional tanto é que ele né, já compôs assim, várias músicas, e então eu acho ele muito talentoso. E estou muito ansiosa para chegar o dia deles. Você sim. deixou um espaço para nós ali, agora? mostra as suas unhas com gentileza, da realeza. É. Dá para chegar mais perto da... Qual câmera, ah, Robson, tá. que dá para... Pra... Essa aqui, só para nós. Olha, pessoal, em primeira mão, hein? Como fala o Rio Mafra Mix. O Rio Mafra sempre em primeira mão. Onde é que saiu essa, essa sacada aí? Bom, na verdade, né, eu, acima de tudo eu tenho orgulho, né, por estar representando o município, então eu já ia renovar, né, com a minha manicure, eu pensei, por que não? Então eu mandei essa ideia para ela e ela abraçou e estamos aí, hoje eu fiz. Estamos Princesa, está aderida a ideia? Bom, ficou bem criativo, gostei bastante bem talentoso. <risos> uma artista, mesmo. Mostrou. Robson, dá um, dá um. Você que tem esse, esse conhecimento maior, essa facilidade. Dá uma nota aí. 11 Eu, eu quero, né? Seria injusto, né? Eu não divulgar o trabalho dela, né? Querida Maria Unhas, né? Ela é maravilhosa e muito obrigada por ter feito esse desenho maravilhoso na minha unha. E para finalizar, finalizar essa pergunta, o gosto da segunda princesa, dessas atrações, qual show está ansiosa? Shows. Então, assim como as demais falaram, Marcos e Belut com certeza é uma atração muito esperada. É, mas a gente também tem outras bandas, como a banda New York, que não é uma banda tão grande quanto os artistas nacionais ali mencionados, mas é uma banda muito boa. Eu conheço ela por conta da formatura, a gente chegou a fazer orçamento, é, eu entrei no perfil e achei essa diversidade cultural, essa parte bem eclética assim que o município trouxe muito legal para a população, trazer esse reconhecimento também para bandas pequenas e artistas locais. É a New York participando, exatamente bem observado, segundo a princesa. É, é, de várias que... várias formaturas, uhum. tem uma referência grande. Não é isso, primeira? Sim, sim. e também vai ter no domingo o também. Olha aí, ó. Olha Não. só, Tio Loqueiro, nessa. <risos> também, Pelo jeito, a primeira princesa gosta de baile também. Gosto. <risos> então, pra gente já ir para nossa reta final, é, acho que fica o um espaço para a gente é, reforçar esse convite, né? Qual das três reforça o convite? Ou as três reforçam o convite para as atrações e para os festejos né, dos 105 anos de Mafra. É, gostaria então de reforçar o convite, assim como o Robson falou. Os eventos eles vão ocorrer do dia 8 ao dia 11 de setembro na Praça Ferroviário Miguel Bielek, ali no centro, com as atrações que a gente mencionou aqui, e além delas, é, Teodoro Sampaio, Vitor Hugo, Oba-Oba, Samba House, New York, cheloquedo com as respectivas datas e eventos disponíveis no site da Prefeitura. Pode ser consultado, haverão eventos gratuitos e também eventos pagos. Fica o convite para toda a população que venha... Comemorar esses 105 anos do município conosco. Legal, pessoal, outra coisa também me chamou a atenção agora que eu lembrei. E lá o contato com as rainhas. As vão estar tá desfilando, vão ter um local mais para estarem mais fixa, vão estar tá acompanhando o prefeito, as autoridades. Pessoa mais simples como a gente. Pô, quero conhecer a rainha, quero conhecer as princesas, quero conhecer a nossa realeza. Tranquilo, como é que é? Tem WhatsApp? É durante o dia? Como é que está essa programação de vocês? porque depois que eu assisti o Tcheloqueiro eu quero o autógrafo de vocês bom, estaremos aberto, abertos né, ali ao público, a receptividade é, e e fica o convite a todos que forem no evento para irem lá, tirar uma foto, conversar com a gente com certeza estamos aqui para receber todos muito bem e com certeza vai ser um prazer, a gente fica muito feliz quando as pessoas vêm é, conversar, enfim, perguntar as coisas. A gente vai estar lá representando o município e, como parte do município, vocês têm um total acesso ali. A gente pode ir lá, que vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos encerrando, porque eu acho que o papo foi extenso. As meninas têm ensaio, afinal de contas, elas têm que ir lá fazer o teste do vestido para contar para nós depois qual é a cor do vestido. Como eu é que vai seguir. ser? Dá para contar que... só o modelo? Eu acho Não. que eu vou seguir elas, Márcio. O que, que você acha? E depois está, depois da, da entrevista. O Robson vai... tem essa facilidade. Só o modelo. Não podemos. É exclusivo, é exclusivo. É exclusivo, é exclusivo. É uma é exclu... que de coroa e faixa. Aí no vestido daí, Deu para vocês que estão nos acompanhando e ver que a gente não pode com essa realeza. Elas são fortíssimas no raciocínio, na opinião. Por isso que vale a pena conhecer elas, nossa princesa, nossas rainhas, a partir do dia oito agora é, do mês de setembro dois cento anos no município de Bafra, com essa realeza que são umas fortalezas de simpatia o que mais Robson? Me ajuda aí Desenvoltura, beleza eu fiquei <risos> até nervoso agora Ajudem a gente, ajudem a gente aí. Desenvoltura firmeza simpatia, tcheloquedo, o que mais? É. A gente é Poderosa. Tudo que é de bom. É. É. Melhor, melhor. Melhor desfecho. Melhor desfecho. Podia para fechar. Vamos encerrando o encerrando, parceiro. Então, Marcinho. Pessoal, muito obrigado mais uma vez ao nosso podcast. A gente procura manter essa simplicidade. Claro que hoje, sendo rodeado, sendo visitado, nós entrevistando a realeza do município de Mafa, claro que a gente tem uma resposta um pouquinho maior. Mas deu para ver que elas são simples e elas querem o quê? O carinho de vocês. Vero aqui simplesmente, humildemente, pedir para vocês participarem da festa. E mais um detalhe, hein? O Rio Mafrense, nesse momento, o Rio Negrense, está convidado. Com certeza. Com toda, toda a região, hein? Legal, meninas. Tá certo, Marcinho. Foi um prazer recebê-las. Prazer é todo nosso. A gente deixa os microfones, o nosso espaço, nossas nossos canais sempre à disposição do município e dessa realeza. Quando é o segundo podcast com a realeza? Aguardando a agenda aí. Agora tem que, né? <risos> é, ao menos disponibilizar um espaço ao nosso diretor da cultura, né? <risos> Para que ele possa <risos> falar também. Ah, vai falar sim. Tanto ele quanto a secretária também a gente já está tá organizando. A secretária eu conheço. Quem é o, o diretor de cultura? Erne. Como é o nome dele? Hernani. Hernani do quê? Cuicho. Neto. Ah, o nosso Neto. <risos> Ele já falou para nós que Neto tem que ser muito amigo. Como nós somos amigos, né? Nós podemos dizer nosso diretor o Neto, o netinho. Quichu. Ou o Diri, né? Ou, ou o Diri. <risos> Mas sempre bem-vindo conosco, que está tá aqui acompanhando, claras as meninas. Porque deu para ver também, o diretor é ciumento. É mentira? Fale que não. Hein? Não! <risos> é... Legal, muito obrigado. Vamos encerrando o nosso podcast. E esse bater papo bem tranquilo, bem legal. Lembrando, hein, a Realeza veio aqui, nos estúdios do Rio Mafra Mix, convidar vocês para participar do festejo de Mavos. São 105 anos, vale a pena, com certeza. A amostra já foi dada aqui, nesse convite bem simpático. Nós voltamos no nosso podcast, uma outra sequência, de preferência, novamente com a realeza. Até lá!